Aqui. não só agora porque você está falando agora, nós estamos aqui com mais um vídeo e hoje mais uma parte desse zoguinho lindo, Spook House of Jumps, ah, pra quem não sabe aí, ah eu não quero, tan tan tan, ai meu deus eu tô com medo, vamos pro andar 600 e onda aqui. 400 a gente acaba esse jogo. Eu acho. Eu tô com medo. Como eu disse pra vocês, gente. Eu estou ruxando as séries. E o que acontece quando você ruxa as séries? Hein? Peraí. Ah. E o que acontece quando você ruxa as séries? Você puxa as séries Ah Ai Seu malvado Ah, peguei a Trouxa Ah, não vem não com esse rostinho não. Gente, eu tô com medo. Ó. Ó, tô te vendo, hein? Zoom. <risos> Zoom. Vamos andando no muauk, tá? Ai, mualque para você, ó, ó, só aí. Eu vou só no Small criminal! Uh! Não, peraí, é bem que ele faz smoke. Ai, gente, que salas que é essa que tá aparecendo pra ele? Não é possível. Fudeu. Gente, fudeu. Fudeu. Eu falei que fudeu? Fudeu. Tá, Luiz voltou. Esse lugar velho de alguma coisa parece pior do que os novos. que o.. que o novo laboratório. Parece que construíram com um, um bagulho uma área bem maior para o novo laboratório. Ai, <risos> eu tô com medo. Eu consigo entender porque ele está abandonado. Porque foi abandonar tão rápido. Eu me preocupo se tinha alguma coisa aqui que eles estavam guardando. Ok, vamos pra direita, porque de acordo com a Alan, direita é sucesso. Ai meu deus. DL Labs, ok, ali é o DL Labs. Uh, outra cartinha. Esse parece é meio, um pouco estranho, os equipamentos não parecem funcionar direito. Quase parece que foi feito para a pessoa sem mão. Eu também não tenho certeza se é problemas eletrônicos, mas a, a, a eletricidade f, fica saindo, tipo, fica caindo e fica fazendo barulhos estranhos no no no coisinha, no duto. Ah, tá, eu, eu, eu vim daqui. Caralho, Engamox, você é a pessoa mais inteligente deste humilde Universo. Vai ter o um Capeta, vai ter a Gretchen, vai ter o... Ah, não me diga que eu... Ah, gente, pelo amor de Deus, que que é isso? Tá, eu vou ficar andando pelos dutos agora. É isso mesmo, jogo. É isso... É isso mesmo, jogo. Você tem que ficar... manter isso perto. Se você... Quando isso ficar muito longe alguma coisa que não possa correr. Ah! Ah! que que é isso? Oh! aí gente eu vou ter epilepsia aqui daqui a pouco. Ah, acho que eu não posso ficar muito tempo nas salas. Ai, ah, eu vou ficar cego! Ai, Ai fez barulho! O que que tá vindo? Ai! sorvete. <risos> Caralho! Gente, desculpa o silêncio, na boa. Gente, meu... ah, Eu tô com medo. Pelo menos minha vida tá enchendo. Parece que quando tem os ataques epiléticos, a minha vida desce. Ah, tá de brinks, Acabou minha vida. não quero nem ver como é o um monstro, não quero nem saber como ele é, só quero ir embora. Gente, eu não estou gostando do barulho, tá? É assim, na minha lista de barulhos que eu gosto, não gosto desse barulho, tá? Eu prefiro e música, principalmente, eu acho, eu achei, eu assim. Achei essa música com um gosto bem ruim, tá? Muito peculiar, assim. Ai, meu Deus! Bem peculiar, assim, o som da música, tá? Eu... Ah, não! Desculpa! Pronto. Agora posso falar. Não gostei da sua música, tá? <risos> Ai, meu Deus. Esse jogo... Ainda bem que eu tava de olho fechado. Aquilo não era bonitinho, tá? Se alguém achou aquilo bonitinho, amigo, você tem problema. <risos> Bom, gente, esses dias eu tava rodando a internet, aquela coisa linda, chamada internet. Acho que vocês conhecem, né? Vocês usam. Não sei se o YouTube usa internet. Claro que você que usa, né, gente? Pelo amor de Deus sério será que dá para atacar? É, eu não devia ter nem tentado. Enfim, continuando. Aí eu tava rodando assim, aí eu lembrei que em 2005, assim... Hello? Uh, yes, hi, hello. Ok. Aí, enfim... Eu lembrei que uma coisa que era bastante moda antigamente, quando não existia esses gameplays oficiais... Existia, mas era bem pouco. Era bastante redublagem, eu rachava o bico com as redublagens. Aí ah, eu achei uma! É. Que eu vou, tipo, traumatizar a infância de vocês, assim, então, né, não sei. Mas é bem engraçada, ela começa mais ou menos assim. É... Como é que era? Putz, eu não vou lembrar. Ela começa lá, tipo. Ah, não sei. Eu já devia te ter aprendido. Lembrei, aí ela começa. Se é um prêmio por fuder, Já sei que vou ser eleita. Nem consegui fazer o sexo, não. O verbo trepar o meu corre. Porque é a mentira não dá, não sei, não darei. O resto chega de destruir infâncias, porque assim, eu acho que a infância é uma coisa importante. É. Mas ela é muito boa essa redublagem, tá? É simplesmente, racha o bico demais. Com a redublagem, eu acho que a redublagem devia ter mais. Existem poucos canais agora que fazem Redublagem. Ai que corredor enorme. Então acho que vocês deviam fazer, né? Uma redublagem. Deviam criar canais de redublagem. Eu amo, ainda mais se a redublagem é boa, bem feita. Ah, aquele bicho. Ah, gente, vai acabar o jogo de novo. Eu sei que aquele bicho lá é do, desses corredores imortais aí, infinitos. Eles adicionaram essas salas novas, na é? boa não tinha não. Na verdade só tá dentro dessas salas ou sei lá, é do nível. Ó, oh, de novo. A gente tá ficando chato essas salas, na boa. Essa sala eu gosto. Mas então gente, eu acho que assim, se vocês quisessem fazer... Ah, isso aqui a gente já leu. Eu acho assim, que canal de dublagem é uma das melhores coisas, tá? Hoje em dia só tem aquele Gustavo Paródias, assim, que eu conheço. Os, o... Os outros que eu vi era bem baixinhos. O cara... Porque assim, mano, gente Se você quer fazer uma redublagem Faz igual a minha bosta que eu fiz Que eu fiz uma zoeira Se você quer fazer um canal de redublagem, gente Microfone bom e tal Você, tipo, não... Sabe? Não, não existe... Canal... É, tipo, não faz sentido você tentar fazer um canal de redublagem Com microfone ruim Ah, e tem um, só que o cara não posta nunca, velho Ele postava e depois ele parou E depois de cinco anos Sem zoar, cinco anos Ele voltou me foca, me foca. Ele voltou, mas ainda tipo, voltou mas naquelas e não posta mais, É me cago pro. Mano, era demais o canal dele. Era demais, era demais, era demais. Ele fazia a dublagem da Xuxa, velho. E o cara tem a voz da Xuxa, é tipo, incrível. Vou deixar um trecho aí do vídeo dele agora. Cadê a pirralha que tava aqui? Cadê? Ela tava enchendo o saco aqui que ele leva a marquinha. Cadê? Ninguém viu? Como assim perder? A menina tinha uma verruga enorme debaixo do olho, não dava pra perder aquilo. Rápido, animal de teta! Vai logo, menina! Ai, menina, você é retardada, vocês vão perder a brincadeira, porra! Menina, vai logo, acorda, menina! Puta, troço burro, põe ali na frente, menina, na frente! É demais o canal dele. Meu Deus. Tá bem que eu estou muito concentrado conversando com vocês, né? Porque senão meu brioquinho ia chorar. <risos> <risos> Vamos ver uma música, gente, uma música assim que todo mundo gosta, aquela, aquele hit do verão. Tipo... Look my... Ah! Ai meu Deus, estão gorfando. É a, é a, quem que é que tá atrás de mim? Ah não, você não, é aquela criatura estranha, macabra, filha da puta égua. Ele fez barulhinho do peito pra mim. Tô com medo. Eu tô com medo. Ai que Ai! Gente, eu vou ficar tonto. Será que é programado pra, pra tal bicho aparecer? Não sei. Ah, <risos> não gosto desse jogo. Ufa. Ai, não! Aquele bicho me travou, gente. Eu entrei em choque, eu achei, morri. Me entreguei pro Deus do Sol. Tá, eu já, já falei. Me, me engole aí, Deus do Sol. Vai embora. Vai embora. Por que, que o tapete não fica possuído? O tapete é antipossessão, também quero um, por favor. Compre agora na loja mais próxima. Última sala. A gente, não sabe como é um aperto no coração jogar isso. Porque além de, de dar pressão, se você morrer, você volta muito. Você consegue. Bom, gente, então foi isso aqui. A... Partes 8, 7. Bom, espero que vocês... Mas... aí, foi uma parte. Eu vou ver depois qual que é pra colocar no vídeo, né? Não vou colocar número errado. Mas espero que vocês tenham gostado. Tem like, favorito, inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de comentar. Gente, dá aquela compartilhada linda, por favor. Assim, vocês podem... Eu gosto de quando vejo que várias pessoas novas estão vindo no canal. Então, compartilhe. We need you!